Salve, galera! Beleza? Gamer tá começando mais um vídeo pra vocês. Estamos iniciando aqui um vídeozinho bem top, então já deixa seu like, comenta e compartilha, fechou? Hoje estou aqui para apresentar o jogo que é o Rebaixados Elite Brasil, todo mundo já conhece. Só que vamos ter agora um modo diferenciado do game, que é uma versão online, galera. Vamos ter uma versão online no jogo. Então, galera, é muito importante você já dropar o like aí. Quem quiser baixar o link está aqui na descrição, beleza? É uma versão muito top. Vamos ler um pouquinho o que está lá no meu site. O que está escrito e é agora, rapaziada. O que está escrito aqui na frase do Chevy Game, que é o criador do game, está Zero. Recebemos a exclusividade, as primeiras novidades de carros de baixados online. O jogo, o novo jogo do Chevy Games. Para Android e iOS, o jogo será com uma versão online do Rebaixados Elite Brasil. O game terá todas as funções que o Rebaixados Elite Brasil tiver e as, é, as próximas que estão a chegar. É, então está dizendo que tudo que tem no Rebaixados Elite Brasil e as próximas atualizações que podem vir vai estar tá no modo online também do Rebaixados Elite Online, né? Então vamos continuar nela aqui ó. na gameplay acima. Vocês podem notar que uma que há uma sincronização com várias é featuras do featuras do jogo online é isso daí featuras do jogo online uma delas é a suspensão que você consegue ver o outro é para alterar a suspensão do carro isso é muito legal todo tipo, tipo você está no modo online e se você quer ver tipo assim o seu parceiro está no mesmo no servidor que você rebaixar o carro você vai ver também entendeu você vai ver ele rebaixando o carro e tá dizendo aqui na gameplay, assim vocês podem notar também a sincronização de vários fatores, ah, é a mesma coisa, então não preciso falar, beleza? Então essa versão online está chegando com tudo, beleza galera? É muito importante você já quiser baixar aí o jogo e ficar esperando o lançamento, porque o jogo tá pra vir, tem pra iOS e tem pra Android. Então se você tem um celular iOS e um iPhone, não precisa ficar preocupado, você vai ter também a versão online. No jogo, beleza? E é muito importante, beleza? Lá no meu site, se você não sabe baixar, galera, lá no meu site tem um tutorial ensinando passo a passo Todo o site, toda a publicação no meu site tem um tutorial ensinando Então se você tem alguma dúvida, não vai ter mais, porque agora vai ter ensinando vocês passo a passo A estar baixando e instalando o jogo lá no meu site, beleza? Então é nóis, rapaziada, esse é o Carros Rebaixados Online, é o Rebaixados Elite Brasil Versão online, e está aqui pra vocês Já um vídeozão maroto Então deixa o like e comenta que é muito importante, tá bom galera? Então é isso, muito obrigado pelo seu acesso Vote sempre, até o próximo vídeo Quando sair o lançamento, lançamento oficial Com certeza vai estar aqui no canal Samuka Gamer V2, então acompanha Aguarda, que logo logo vem conteúdo Muito fera, muito top Pra cada um de vocês, beleza? Então é nóis galera, muito obrigado, até o próximo vídeo Fui!